Beleza aqui, fala Matheus. Bom, pessoal, hoje gente falar sobre a Big Tree e sobre a nova Big Tree. A Big Tree é composta por três empresas: JYP, SM e YG. Bom, eu vou falar aqui só de uma empresa que está começando a alcançar recordes nos mercados assim da indústria do K-pop. Que essa é a empresa chama Big Hit, a empresa do BTS. Sim, pessoal, vocês podem falar. Nossa, mas a birrita é pequena e tal Todos sabem que o BTS tá fazendo um sucesso estrondoso no mercado coreano E não só no mercado coreano, mas também no mercado americano Que estão vendo muito sucesso Tanto é que tem vários programas que o BTS aparece em mercados americanos e tal Continuando, eu tô achando que a SM não tá tão assim com os grupos deles Porque tipo, o World Velvet não tem comeback faz tempo, sabe? Eu sei que o Super Junior também traz muito sucesso pro SM Como o Girl's Generation, muito tempo atrás, deu muito muito sucesso para SM e eu acho que cada grupo tem seu sucesso e dá a empresa o sucesso mais ainda. Por exemplo, é, eu criei uma, um grupo e esse grupo faz muito sucesso e cresce a popularidade da empresa, é isso que eu estou falando. Quando o BTS estava crescendo, a Big Hit também era bem pequena, assim, bem pequena. A gente pô, não pode negar que o BTS também era pequeno, mas agora eles são estrondosos na Coreia, assim, e também em outros países. E não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a Big Tree vai se desfazer porque, tipo, né? Eu sei que é uma das três melhores empresas e maiores empresas do mercado do K-pop. Mas eu sinto que a Big Hit vai entrar nesse, nessa Big Tree. E eu não sei vocês, mas eu acho que ela vai entrar no lugar da SM. Porque eu vi uma fã comentando que a Big Hit merece tal coisa e tal. E, gente, é, eu acho que ela deveria sim. Porque já pensou uma empresa pequena que começou desde o início com o BTS? Crescendo, crescendo muito mais e entrando nesse mercado Vai mostrar para outras empresas que eles podem valorizar mais os grupos Podem é, dar mais comebacks para os grupos Podem dar MVs de qualidade para os grupos Porque... Tem muitos grupos que a empresa não tem muita qualidade pra, sabe Fazer o MV direito, fazer a música direito Então coloca aquele MV normalzinho Uma coisa mais simples E seria muito bom se a Big Hit entrasse nessa Big 3 Porque mostraria a realidade que é uma empresa entrar nesse mercado da Big 3 Porque se ele entrasse pra Big 3 A empresa dele seria muito sucessiva Tipo assim, teria um sucesso bem, bem normal, assim Eu diria normal porque é bem normal as duas empresas, o ID e o JP ter sucesso, que seria bem normal para Big Hit. Agora que a Big Hit está investindo muito no BTS, tá tendo muito comeback, muito comeback não, tá tendo muitas músicas do BTS, besides, remix, com Jason Então você vai deixar um like e se no canal, porque isso é muito importante. Esse vídeo eu achei bem explicativo, porque eu mostrei aqui as empresas, as três empresas, JYP, SM e a IG, que é The Blackpink, Twice e etc. E outra empresa que é a Big Hit do BTS, que não fazia muito sucesso, mas agora faz bastante sucesso. Eu disse aqui agora que se eles entrassem pra esse mercado seria muito bom, pra essa Big Three. Então já vai deixar um like, se inscreva no canal. Coloque nos comentários qual a empresa que vocês indicariam, qual a melhor empresa de K-pop que vocês acham. Então, anel muito obrigado por assistir esse vídeo.